Falou que tem uma cachaçinha boa aí? Tem. Você serve um aí pra mim, por favor? Você quer dessa nossa aqui ou quer lá de Antônio Rodrigues? Qual é a melhor? Ué, dessa aqui. é dessa mesmo que eu vou tomar? aí, é parceiro? Tá ah, bom. Mãe. Essa é, é, uma... é. É. é a visão do Aristide, né? É, Aristide. Quer abrir o apetite aqui, Maria? Fala. E, e, e tira a gruça aí de minha jata, Jorge, que eu só tenho Hã? Só tem isso aqui. Mas só tem cortado, lá. só tem cortado aí. Cadê o povo? O povo tá trabalhando, você tá achando que tudo igual a gente? Tá chamando o pro... pano. Você quer alguém mais é, é um? É, mas... Calma. E aí... E aí, tá bom. E o que que chama Motos né né? Não sei, rapaz. porque que quando eu vim para cá já tinha... Joga para tentar vamos? Eu vim para cá e já tinha senão Motos Clarinho. Deve ter alguma relação lá com o Montes Claros, né? Mas... Ah, mas tem que ter, né? É. Hum. E esse balcão seu? Hein? Esse balcão seu? Tem Vixe. muito tempo, você tem ele ou não? Vixe, rapaz, isso aqui é... Enquanto <risos> quando começou muito... <ó. risos> mas ele tem essas portas pro lado de cá, né? Bom é, Pode abrir aqui e pegar o que tem dentro, né? Ah, mas pode. <risos> não é aqui, ó? É, é. E a porta abre? Rapaz, tem uma coisa aqui que vocês não me perguntou ainda Que? Se essa casa não vai cair em cima <risos> de mim aqui Porque muitas pessoas chegam aqui e perguntam, sabe? Cara, não agulhas, tá? <risos> Com 42 não, não. anos não dá tempo de condição de fazer uma casa então <risos> Aí chega até aqui Brincadinha, brincadeira isso aqui não é nada não Não é. são as agulhas, tá aqui, não paredes, são os meninos lá em Salinda que tem, aqui tem um tal de quinca lá da, da Moveto. E os olhos lá falaram, rapaz, você sai de disso aqui que vai cair. <risos>